Atenção Manaus, temos uma novidade para você. A partir do dia 17 de junho seremos Record TV Manaus, através do canal 36.1 da sua TV.